Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está, está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Ó oh, Senhor Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu foram a Jesus e lhe disseram Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir Ele perguntou O que quereis que eu vos faça? Eles responderam Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda Quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse Vós não sabeis o que pedis por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam, podemos? E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita, ou a minha esquerda É para aqueles a quem foi reservado Quando os outros dez discípulos ouviram isso Indignaram-se com Tiago e João Jesus os chamou e disse Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem E os grandes as tiranizam Mas entre vós não deve ser assim quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o nosso Deus se compadece de nós, Ele se inclina sobre as nossas fraquezas, as nossas misérias, é um Deus que desce, é um Deus que está do nosso lado, que caminha conosco, como nós temos visto nos domingos anteriores. Este Deus em Jesus Cristo é o sacerdote que ao mesmo tempo se apresenta como vítima, como oferta. Ele é o justo que veio para nos justificar e nós sempre nos colocamos diante do trono da sua graça, da sua misericórdia, quando pedimos o seu perdão, quando na missa nós reconhecemos ser pecadores, quando na confissão nós buscamos a libertação, a misericórdia que nos alcança. Este Deus nos mostra que toda a sua vida sobre esta terra é serviço. Ele é o servo que por tanto amor se tornou o servo sofredor. A primeira leitura nos fala deste servo, que pode ser o povo de Israel mas ao mesmo tempo se encaixa em tudo aquilo que Jesus fez, é aquele que foi desprezado, foi humilhado, foi ao extremo do amor, ele não é um fracassado, mesmo que sendo rejeitado pela humanidade, ele é o Deus que se entrega por amor, e o amor, que nós não conseguimos compreender por completo, é mistério, o amor que é serviço. Hoje, os seus seguidores, que são muito parecidos conosco, os doze apóstolos, estão mais uma vez com Jesus caminhando, e dois deles se aproximam, são dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Jesus havia chamado de Filhos do trovão. Sabe por quê? Eles tinham um temperamento forte. Até João, viu, com aquela doçura dele. Em alguns momentos tinha também aqueles acessos de raiva. Em outro momento João vai dizer em relação àqueles que não acolhem Jesus. Senhor, nós, o Senhor quer que nós clamemos fogo do céu sobre eles? Então, é alguém que num dado momento também se deixa inflamar. E hoje eles pedem a Jesus, pedem não, na verdade eles exigem de Jesus em tom de pedido. Vejamos o que eles dizem, mestre, quando alguém diz na Sagrada Escritura, mestre, lá vem alguma coisa, né? os fariseus diziam assim, e também hoje os discípulos, Queremos que faças por nós o que vamos pedir. Qual é o verbo primeiro que vem aqui? Queremos que faça por nós o que vamos pedir. Pedir vem por último, não é? O desejo deles estava à frente. E essa maneira de rezar, quem sabe, esteja presente também na nossa forma de nos relacionar com Deus. Quando... Ao falar com o Senhor, ao rezar, nós ditamos tudo aquilo que Ele deve fazer. O Senhor, na verdade, nos diz, ensinando-nos, seja feita a vossa vontade quando nós nos dirigimos ao Pai. E agora, estes dois que seguem a Jesus, mas precisam aprender muito como nós, dizem que o Senhor deve fazer Ainda que aquilo pareça, sim, uma súplica, mas é, na verdade, uma maneira deles de manifestarem o que eles desejam. E nós, quando nós oramos, suplicamos e não atendemos, aliás, e não conseguimos a graça, não nos sentimos atendidos por Deus, qual é a nossa atitude? Algumas pessoas vão questionar, mas eu rezo tanto, eu levo uma vida tão certinha, por que, que Deus não faz na minha vida, faz na vida dos outros? Mais uma vez nós estamos dizendo, queremos que faça isso por nós Senhor, aquilo que nós vamos pedir, Deus sabe aquilo de que nós precisamos, não apenas aquilo que nós queremos, é um Deus que está sempre atento, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos acompanha. Por que nós trocamos a Deus tão facilmente por outras coisas, quando nós não somos atendidos? Parecemos adolescentes na fé, ou crianças, não é? Quando não tem de imediato aquilo que querem, podem já ficar emburradas, fazer birra. Ou até mesmo se afastar, achando que os outros não entendem, que não é amado e assim por diante. Nós precisamos amadurecer na fé. O nosso Deus ao encarnar-se é aquele que assume tudo o que faz parte da condição humana, menos o pecado. Jesus sente fome, Jesus sente frio, Jesus é tentado. Jesus chega a dizer, Pai, afasta te afasta de mim este cálice. Qual é o cálice? É o sofrimento, é a morte pela qual ele vai passar. Na sua humanidade, Jesus chega até mesmo a pedir ao Pai, afasta de mim. Depois o que ele diz? Contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E hoje Jesus pergunta para esses dois. Vocês podem beber acaso? O cálice do qual eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu devo ser batizado? Sim, podemos, queremos. No oba-oba eles respondem, não é? O cálice não é uma taça dada a uma pessoa em forma de honra, como se recebe o primeiro pedaço de bolo numa festa de aniversário. O cálice do qual Jesus fala. É a sua morte, o seu sacrifício, é o seu sofrimento. O batismo do qual o Senhor fala não é aquele que nós recebemos, é o batismo de sangue, é o seu sacrifício. E Jesus diz, sim, vocês vão beber deste cálice e também receberão esse batismo, porque depois os apóstolos vão passar o mesmo pelo qual Jesus passou, rejeição, Provação, cruz Mas repletos do Espírito Santo Eles vão entender o plano de Deus em tudo isso E o amor deles vai ser maior que o medo aos homens O amor deles a Deus e ao seu reino e às pessoas Vai ser maior do que o seu ego Mas ainda estes homens estão competindo Eles querem os primeiros lugares Mestre Queremos que o Senhor Coloque um de nós à direita e outro à esquerda quando estiveres na tua glória É o que eles estão pedindo O Senhor fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo Quem estava lá diante da cruz gloriosa Onde o Senhor vence a morte São aqueles condenados à morte Condenados à pena de morte os dois crucificados. Jesus fala ao ver que eles estão disputando entre eles, que é preciso colocar-se a serviço. Não vim para ser servido, mas para servir. Mas eles querem o poder. Eles se encantam com essa ideia de serem poderosos, de serem influentes. Eles querem ser vistos. Talvez nós também tenhamos esse desejo. E a nossa sociedade, a nossa cultura alimenta isso em nós, não é? Há até um, um narcisismo muito presente na maneira de nós publicarmos, quem sabe, não é, nas redes sociais, alguns conteúdos. Nós vivemos numa sociedade que, na verdade, estimula muito as pessoas a isso, não é? A aparência ao poder, quem pode mais estar em tal lugar ou com tal pessoa. E é interessante que tem pessoas que às vezes até buscam uma selfie com um artista, alguém famoso, não é? Nem sempre porque admira o trabalho, o talento daquela pessoa, mas porque é famoso. Então se eu tiro uma foto com aquele que é famoso, inconscientemente, embora não admita, eu depois ao publicar essa foto estou também, parecendo um pouco famoso, porque eu estou diante de alguém que é muito famoso. Né? Então, não é simplesmente a admiração aquela pessoa somente, mas o fato de, olha com quem eu estou, com quem eu estive. Quando eles pedem para estar à direita e à esquerda de Jesus, não é porque eles querem estar mais próximos de Jesus, mas porque eles querem estar acima dos outros, e os outros dez apóstolos, Vão até mesmo ficar indignados. Sabe por quê, gente? Porque no fundo os outros dez queriam mesmo que aqueles dois estavam pedindo sem noção. O Senhor diz que o maior é aquele que serve. Quem se coloca a serviço, quem tem a capacidade de usar do poder, ou seja, da possibilidade de fazer pelo outro em Cristo Jesus... Este é visto por Deus e aquilo que você faz que ninguém vê tem grande valor aos olhos de Deus quando você faz com dedicação, de forma nobre. Quando você faz e as outras pessoas veem, você pode sim receber um elogio, um reconhecimento, um presente, coisas que são muito boas, não é? Mas num coração que tem sede demais, não é suficiente, vocês percebem que tem pessoas que no fundo elas querem ser amadas, elas confundem o querer ter fama com amor, porque querem ser vistas, talvez se sentirem amadas, especiais, não é? Outras confundem o poder, o ter coisas, não é? Ter influência com o amor, sem que, percebam, estão buscando o valor né, da sua pessoa e confundem o valor com valores, quem sabe o Senhor nos fala de um serviço que é aquele que eu dou e eu me alegro por dar se é tão bom receber, melhor ainda é eu poder oferecer porque nós pedimos, venha sobre nós, Senhor, a vossa graça. E se nós recebemos de graça, nós podemos também oferecer gratuitamente. E como é alegre um coração que pode oferecer algo. E como é insatisfeito um coração que só procura os primeiros lugares. Há quem mate pelo poder, usando-se de armas, para se manter no poder. Há quem mate com a palavra para estar no poder, para defender o seu território. Sabe como? Quando alguém começa a falar de uma pessoa, e naqueles comentários ardilosos, vai desclassificando aquela pessoa, desmoralizando aquela pessoa. Essa é uma maneira de anular o outro para se manter no poder porque se eu elimino o outro, não é? Daí eu pelo menos garanto o meu lugar. Desconfiem de quem usa como estratégia simplesmente falar do outro e mal do outro e culpar o outro e não serve. No casamento há essa possibilidade do serviço, não é? É um dos sacramentos do serviço, bem como também o sacramento da ordem do qual eu participo como padre. Os casais podem servir servir uns aos outros, servir aos filhos. Mas também pode haver que pode haver aquele momento em que o casal começa a brigar para ver quem manda mais, para quem tem mais a razão, não é? E um coração assim jamais se satisfaz, porque é como um saco sem fundo. Tudo aquilo que o outro fizer ainda não vai ser suficiente. Um coração que almeja o poder, e seja qual for, viu? Eu não estou falando daquele poder de estar à frente de uma empresa, de estar no comando daquilo, de ter... Eu estou falando daqueles pequenos poderes pelos quais nós lutamos. Talvez até mesmo na igreja, quando ao invés de nós somarmos e deixarmos outros servirem, nós podemos nos apossar daquilo que nós fazemos. Quem serve com amor, estimula e contagia outras pessoas a servir. Se você serve os seus filhos, os seus netos, com certeza você como cristão também, ensina cada um deles a servir. Servir aos outros sem ajudá-los a servir também, na verdade não é amor, pode ser dependência. Que nós vamos criando com os outros mas se há uma família onde o casal se serve, onde os pais servem os filhos, mas também ensinam os filhos ou os netos a servir os avós, a servir os pais, a servir as pessoas mais velhas, né? a ajudar em casa, a colaborar a participar também com certeza este está mostrando que o maior no reino dos céus é aquele que serve, quem dera as nossas disputas fossem por quem mais vai ajudar Quem mais vai fazer a diferença Quem mais vai se unir Quem mais vai estar conosco Quem mais vai servir e oferecer O seu melhor Que a nossa luta Não seja por esse poder tão passageiro Que é capaz de corromper o coração humano Mas sim pelo serviço de Deus Que não nos garante sucesso Sobre esta terra Mas nos dá como recompensa A eternidade a vida que não se acaba. Todo sucesso nessa terra um dia passa, mais cedo ou mais tarde passa. Aquilo que o Senhor quer nos dar é duradouro. Começa aqui com uma alegria de poder, com gratuidade doar. E aponta para o céu numa alegria que não terá fim. Onde nós estaremos com Cristo e seremos com Ele um só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.